Olá, todos nós em rede, vocês sabiam que há cerca de 70 milhões de pessoas com autismo no planeta Terra? Sabiam que há cerca de 2 milhões de pessoas com autismo no Brasil? Pois é, mas as pessoas com autismo, os aprendizes com autismo, têm direito a uma educação de qualidade em escolas comuns a todas as crianças, como qualquer outra. Eles, embora recebam um diagnóstico universal, ou seja, que padroniza todos a partir do mesmo comportamento e do mesmo quadro sintomático, na verdade são pessoas diferentes e aprendem de um jeito diferente, cada um no seu próprio jeito. Conhecer os interesses dos aprendizes com autismo é fundamental para oferecer uma educação de qualidade para todos. E os benefícios de uma educação inclusiva para aprendizes com autismo é fundamental. Portanto, vamos trocar ideias e vivências a respeito? Espero vocês. Até mais!